sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Na verdade, sejam todos bem-vindos aqui no meu consultório, né? Marcos Liboni, médico psiquiatra, aqui de Londrina, no Paraná, sul do Brasil, no lado oeste do Oceano Atlântico, meus amigos aí de, da África. É... Foi me colocada a pauta da gente continuar conversando, falando sobre janeiro branco, falando sobre o que a psiquiatria pode fazer, quando você procurar um profissional de saúde mental, o que você pode encontrar numa primeira consulta. E esse momento agora, esse vídeo, é para a gente falar sobre é, o quanto que existem condições que podem se afetar, né, ou melhor, desculpe, quando existem condições que são afetadas, que afetam né, o nosso estado de saúde mental. Os amigos e minhas amigas, na realidade não existe né, experiência de sofrimento sem impacto na saúde mental. O que nós precisamos entender, isso é bem biológico, porque nós isso veio de outras fontes. Imunologia, a própria endocrinologia, clínica médica, várias outras áreas aonde, curiosamente, o percurso de um sofrimento psíquico, ele é traduzido pelo corpo. Quando o sinal, ele é o próprio caminho, mas muitas vezes ele é a reação do organismo a uma reação de mudança. Quando acontece uma doença, né, de impacto como um câncer, foi-me colocado aqui as questões neurológicas, como a doença de Parkinson, ou tantas outras condições, o organismo reage a essa mudança de forma a tentar, de alguma forma, se moldar ou, se, ou, ou, digamos assim, usar os recursos que nós falamos, inclusive da própria biologia, para lidar com aquela situação, que geralmente espera-se que seja alguma coisa aguda, ou às vezes pode ser crônica. E, a, e o conjunto das reações do organismo às situações de mudança se chama reação ao estresse. Que nós já falamos no canal sobre estresse, se não falei tão claramente, eu vou fazer vídeo sobre isso. Né? Que é o, a, o movimento que o nosso organismo tem para lidar com essas situações e que muitas vezes pode carregar consigo mudanças na forma como a pessoa até é, vivencia as suas questões emocionais e as suas questões comportamentais. Inclusive pela própria biologia. Nessas condições que eu já falei aqui rapidamente, muitas delas as próprias neurológicas, nós hoje, psiquiatras, nós trabalhamos muito com a parte neurológica, com o funcionamento fisiológico do cérebro em algumas regiões. Eu posto muito para os meus pacientes, por exemplo, aqui. Eu tenho aqui esse moldezinho, que é metade do um cérebro humano. aonde tá? eu explico muitas vezes o que nós estamos lidando, né, com o que nós estamos lidando em relação às relações entre localização de disfunções em relação a alguns locais quando nós temos por exemplo uma alteração do ponto de vista eh, neurológico que vem de uma doença de Parkinson que afeta a, o controle dos movimentos do corpo muitos tratamentos psiquiátricos também podem afetar o movimento, dos, o movimento do corpo principalmente com medicações chamadas antipsicóticas e o que, que isso por que, que isso é importante Muitas vezes a própria doença vai ter como manifestação não só a questão motora, como no caso do Parkinson, mas também manifestações do ponto de vista clínico, psiquiátrico, alterações de humor, alterações de comportamento, alterações do próprio raciocínio, da própria cognição. Tanto que Parkinson, infelizmente, muitas vezes pode rumar até para uma demência, que é uma condição meio que semi, né, no rol das demências, como temos o Alzheimer, que é um grande representante dessa área. Mas as doenças crônicas, as doenças de diagnóstico né, perene, né, ou seja, um diagnóstico para a vida toda, vão nos afetar principalmente da nossa reação, a presença delas, e como cada uma pode, no caso dos cânceres, de forma geral. O sistema imunológico, em geral, é muito abalado, porque de alguma forma o sistema nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa contra é, invasores externos mas também contra condições internas se abala um pouco e pode até pelo seu abalo né, vir a ter as doenças como um câncer por exemplo que foge o controle do sistema e aí as questões de estresse quando aparecem porque claro vocês alguns de vocês que podem estar me vendo aqui devem ter já vivenciado o drama de alguém que desenvolveu câncer na família é um impacto muito grande então reações como ansiedade, tristeza, uma própria reação de luto, uma própria reação quando agora no Covid né, a gente trabalhou eu trabalhei muito na universidade sobre as reações frente ao paciente que está morrendo ou a morte ou morrer as cinco fases da psiquiatra húngaro, húngaro austro americana Elizabeth Kubler-Ross falando da negação, da raiva, da depressão, né, da barganha, da depressão e da aceitação enfim, uma série de mecanismos que podem aparecer e que podem ser, inclusive, comungados pela família. Mas o que tem que ficar muito claro nesse horizonte, meus amigos e minhas amigas, aqui é que toda vivência física é acompanhada de uma vivência psíquica. E para você, profissional de saúde, seja de psicologia, até médicos, residentes ou pessoas que estão acompanhando o meu canal aqui, preste atenção nas reações dos seus pacientes. Tem aqui minha esposa, que trabalha aqui do meu lado, que é endocrinologista, clínica, e também trabalha com medicina oriental chinesa. É muito importante, a gente sempre conversa muito, e ela é brinco, né? Acaba navegando um pouquinho sobre a saúde mental, questionando os pacientes, no bom sentido, de como é que está o seu psiquismo, as suas emoções, frente às situações. Por exemplo, com um diagnóstico de diabetes. Então, se perguntar e abrir espaço para isso, é muito importante. Você que seja uma pessoa leiga, se perceba nisso e se tem alguma pessoa que está ao seu lado sofrendo de alguma doença, pergunta como é que ela está se sentindo. Se tiver alguma dúvida, vai lá no canal do Dr. Marcos, tem algumas coisas lá para a gente conversar juntos. Tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e atenção, eu fico muito feliz. Até a próxima.